Criar um ambiente de respeito à diversidade religiosa é fundamental. Ninguém quer cercear o direito do outro e por que, que o outro quer cercear o nosso, o seu direito, o direito de cada um? Aqui ninguém tá aqui, nenhum de nós, para colocar o dedo na cara de nenhuma outra religiosidade. Mas tem que ter respeito, não dá pra gente naturalizar mais o discurso de demonização, desqualificação das religiões de matriz africana. Nós estamos num país de maioria negra, a gente não pode tolerar isso. Pra além do discurso, a gente precisa fazer muito mais e se mobilizar para isso. Eu sei que a gente não tem maioria aqui em muitas pautas, mas essa casa legislativa pode ser nossa. Vamos andar junto aqui para lutar contra o racismo religioso. Sim, vamos andar junto nessa casa esse espaço também é nosso esse espaço também é nosso <risos>